Bom, tropa, nós estamos vivendo numa completa distopia. Nenhum filme de ficção poderia mostrar uma coisa como o Brasil. Seria taxado de absurdo completo, não faz nenhum sentido. Não, não é possível que uma facção criminosa tome conta de um Estado e a própria governadora diz que não precisa das Forças Armadas. Enquanto artistas da elite, do L, faz o L da Globo, estão em plena festa, nesse mesmo estado. A alegria contagiante, enquanto temos policiais sendo mortos. Essa é a realidade, uma completa distopia. E para fechar, nós temos essa mesma facção já encontrando os seus amiguinhos. Querem falar diretamente com o, com o STF. Nós vamos reagir aqui. Há um vídeo da facção que a rede Goblins não quer mostrar na televisão, mas nós mostraremos aqui, certo? Virou notícia em algum site somente. E tá aqui a facção, vamos ver o que eles têm para nos dizer. O RN está reivindicando o sistema carcerário do estado do Rio Grande do Norte. Eles estão reivindicando o sistema carcerário. Tipo Assim, as cadeias agora são do crime e dane-se. Alguém já viu algum filme assim, uma distopia nesse nível? Não, esquece, Forças Armadas não precisa, vamos deixar as, as cadeias com as facções. E dentro dessas cadeias, vocês podem imaginar que não existem só pessoas dessa mesma facção. Irá acontecer um genocídio, certo? Não que tenham muitas pessoas se preocupando com bandidos, mas... Como assim, cara? Como assim? O que esse cara tá falando? Isso é real? O RN está reivindicando o sistema carcerário do Estado do Rio Grande do Norte. Um Visita íntima de 15 em 15 dias. Dois. Nós queremos... Visita íntima de 15 em 15 dias. Isso aqui não é mais prisão. É uma, é uma férias. É uma colônia. Os caras querem uma colônia de férias. Mínimo quatro visitas por mês. Uma por semana. Querem uma visita por semana. É isso. Eles reivindicam e pedem aquilo. E você tem que obedecer. Senão o Estado vai continuar em chamas. Três banho de sol nós quer direito pelo menos de dois em dois dias quatro alimentação melhor e que entre pelas visitas para armazenar nas celas Olha o nível do armamento dos carros será que eu posso mostrar isso no YouTube provavelmente não né vou receber um strike porque a verdade não pode ser mostrada mas beleza Por televisão nas celas seis que televisões nas celas velho é, visita íntima de 15 em 15 dias, televisão nas celas. Pra assistir o quê, irmão? É Rede Goblins? Você quer assistir? É a Rede Goblins de desinformação? Na moral, enquanto nós temos humoristas e tias do Zap sendo presos por serem terroristas, esses são os meninos vítimas da sociedade, não é mesmo? Luz dentro das celas. Sete. Que as autoridades investiguem o poder judiciário do RN pois estão com opinião um formada para não soltar os presos que estão no direito do semi-abé. Ah, vá! ah que sistema jurídico! Isso daqui é uma coisa de concorda. Tá? Sim, realmente, isso é um bando de safado nesse sistema jurídico. Até os bandidos estão falando. tá não é eu não. O juiz da execução de Niza Floresta está colocando vários OBS para não soltar os presos. Por exemplo, dando 180 dias, pedindo exames criminológicos e conduta carcerária. Quando o preso faz tudo isso, o juiz nega o semiaberto e dá mais 180 dias. Um absurdo, um abuso de poder. Tem... Nossa, que absurdo. criminosos sendo preso, que absurdo, não é mesmo? Agora, todo mundo tem direito a um sistema jurídico. Justo. O que, que acontece aqui? Essas prisões são do Estado. E o Estado ganha uma nota enorme por cada um desses presos. Então, por que eles vão esvaziar as cadeias? Não, eles querem encher mais e mais. Quanto mais presídios, mais lucro. Muitos presos no direito de semiaberto. O STF pode analisar direitos humanos e os órgãos competentes também. Só que... É isso. Vamos ao STF. Alexandre de Moraes chegou neles. Gilmar Bates. Queremos tirar uma cadeia dignamente. 8. Tortura... Nós não aguenta mais, nem vamos mais aceitar. 9. Respeite com os nossos visitantes e com os, e com os presos. 10. investiguem o sindicato dos agentes, o sistema carcerário e o poder judiciário da RN, pois tudo é uma maquiagem que eles passam na mídia. 11. O aumento de horário das visitas para 3 ou 4 horas. 3 ou 4 horas de visita, não é mais uma prisão? Tem televisão, 3 ou 4 horas de visita cada 15 dias, visitas semanais, não sei o quê. Que é isso, cara? Não, não quer mais nada, não? Quer uma caipirinha também? 12. Superlotação nas celas. 13. Investigue o presídio Rogério Cotinho Madruga, pois são celas de container. Superlotadas, muito quente. Temperatura 40 a 50 graus isso é realmente surreal, cara. Sem ventilação, coisas tudo com tuberculose e várias doenças. Enfim, né? A população, será? Esses caras são do bem? Eles têm armas, eles estão com fogo em tudo, mas em nenhum momento a mídia os chama de terroristas. Em nenhum momento eles são taxados assim, não, é? Coisas estão acontecendo no Rio Grande do Norte e ninguém precisa se preocupar não, tá? Olha a notícia que saiu hoje. Governo Fátima não quer forças armadas no RM. Não vejo necessidade. What? What? Isso é real? Isso eu não vejo necessidade. São pobres meninos reivindicando seus direitos de assistir Rede Globo na cadeia. Certo? Meu Deus do céu, cara. Como que isso pode ser real? Como que isso não é um filme de ficção que a gente está vivendo? interlocutores do desgoverno do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, PT, disseram à CNN não ver necessidade de convocar garantia da lei e da ordem neste momento. Não, porque ela só é necessária contra bolsonaristas, contra pessoas que estão, são terroristas sem canivete, terroristas sem máscara, terroristas sem armas, as tias do zap, as piores pessoas do mundo. Agora, não, pra quê? Forças armadas? Não, perigoso Esse cara não, não, não precisa para quê para quê as operações de gló ocorrem nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação de ordem isso não é uma grave perturbação de ordem não empresários falindo policiais sendo mortos isso aqui é uma um normal um dia normal no Rio Grande do Norte a leitura é que o Rio Grande do Norte está recebendo a colaboração das forças de segurança nacional com envio de efetivo e equipamentos além disso os aliados da desgovernadora petista lembram que os desgovernos da Paraíba e do Ceará, que fazem fronteira com a RN, também estão colaborando com o efetivo helicóptero. A percepção, segundo fontes com as quais a CNN conversou, é de que os índices de violência estão diminuindo, apesar da situação ainda ser muito preocupante. No entanto, esses interlocutores afirmam que se houver necessidade, a própria governadora irá pedir o bloco. Fontes do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça informaram nesta sexta-feira a CNN que o governo avalia convocar as Forças Armadas para uma operação de gló. O Estado sofre há quatro dias ataques de criminosos. Pelo menos 45 cidades foram alvos de ações contra o comércio. Bancos públicos e veículos, mas é tudo classe média, então que se foda, não tem necessidade. Para quê? Foda-se. O governo avalia até amanhã o impacto de uma ampla operação policial com os cumprimentos de mandados de busca e apreensão contra integrantes de facção criminosa suspeita de liderar os ataques. Se a operação não for suficiente para estancar os ataques, são as reais chances de haver uma convocação das Forças Armadas. Mas não para por aí, não, gente. O absurdo não para por aí. Olha ela aqui. A Fátima. A Fátima, como é que é o nome dela? Fátima dos, das Trevas? Né? Aqui, no meio de um monte de artista da Globo Aonde no Rio Grande do Norte todos os brancos não tem uma afrodescendente aqui para cumprir a cota né será que é racismo se eu falar isso todos artistas da Globo meia terrorismo do Rio Grande do Norte desgoverno do PT faz festa para receber artistas da Rede Globo é surreal mesmo com a insegurança no Rio Grande do Norte, com pessoas perdendo patrimônio, ataques a prédios públicos e a morte de um policial penal, a ImproTour manteve um evento no Centro de Convenção de Natal. A alegria foi contagiante, como as fotos mostram. Há apresentações e apresentações musicais, incluindo da cantora Crystal, para receber os atores da Globo. Participam do evento os atores e atrizes Henrique Dias, Heloísa Jorge, Mariana Sena, Júlia Mendes... Matheus Cardoso, César Ferrari, Tinina, Titina Medeiros, Enzo Diniz, Giovanna Figueiredo, Bruno Dubeux e Nanego Lira, além de José e Luquete. Repetindo, mesmo com a cidade em pânico, estabelecimentos vazios, a Improtura manteve o evento. Meu Deus, com a governadora rindo, cara. Tá uma maravilha, o estado em chamas, mas não se preocupem. Já temos artistas da Globo para fazer o L dizer para o povo que está tudo bem, está tudo ótimo. Sem nenhum ataque a eles, todos com a sua segurança garantida. Então, será que usaram a máscara do Flávio Dino para entrarem na festa sem serem incomodados? Gente, eu não sei mais o que falar. Isso aqui é uma completa distopia. O Brasil acabou e é isso. Né? Quem não gostou, que se mude para outro planeta, porque não tem mais direito em nenhum lugar desse mundo, cara. É triste, mas eu quero saber a sua opinião. Participem na nossa oitava rifa e concorra mil reais no Pix e até a próxima, tchau tchau.